Você já pensou em entender melhor a astrologia, seus símbolos, suas aplicações, suas linguagens? Ou até mesmo já se pegou pensando, observando que a astrologia é uma ferramenta de vida, é uma ciência de vida e que auxilia muito no processo de autoconhecimento, nas tomadas de decisões e na compreensão dos ciclos pelos quais estamos passando, que você esteja passando. Ou, quem sabe, até pensou mesmo em se tornar um astrólogo profissional. Então vem aprender conosco. Eu sou Márcia Matos, vivendo astrologia há quatro décadas, atendendo mais de 45 mil clientes até agora, formando vários astrólogos que hoje atuam profissionalmente e ensinando a inúmeros estudantes e curiosos também de astrologia. Venho aqui te fazer um convite para você estudar conosco. Eu aguardo você nas nossas próximas turmas.